O que é vida? Como a vida se manifesta? Como é que eu trago mais vida para o ambiente construído? Quais são as propriedades da vida que eu posso, eventualmente, reproduzir no ambiente construído? Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Essa é uma nova série aqui do Sense a Terra Nova, que busca, <risos> que busca trazer um, um pouco de informações e reflexões sobre esse tema tão importante e cada vez mais importante, porque traz possibilidades legais para a gente né, melhorar ou aprimorar ou equilibrar a nossa ação, a nossa presença no, no, no mundo, né? com um ambiente construído mais biofílico, mais amigável à vida. Vamos dar uma olhada, eu acho que vocês vão curtir.